Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu venho te ensinar a criar a sua conta corretamente na casa de apostas Estrela Bet, uma das maiores casas de apostas do Brasil e vou te falar da forma correta de você criar sua conta, eu vou te ensinar aqui no computador o passo a passo, o clique a clique para você fazer corretamente a sua conta para não ter dor de cabeça futuramente. Eu já venho usando essa casa de apostas, já venho jogando, apostando mais de 4 meses, principalmente nos jogos do Spaceman, o Aviator, os jogos de cassino que são muito legais e também sou apaixonado por futebol, futebol tanto futebol real e tanto futebol virtual, tem diversos jogos aqui dentro da Estrela Bet, então eu vou te ensinar de uma forma simples, rápida e objetiva como criar sua conta aqui dentro dessa casa de apostas e também algumas dicas importantes pessoal, quando você for criar sua conta, eu vou deixar aqui o link do site oficial o EstrelaBet.com porque Muitas pessoas quando vão criar a sua conta Clicam em qualquer link, qualquer site que vê aí na internet, só que elas entram em sites falsos, maliciosos e as pessoas espertinhas tentam dar golpe, clonar até os seus dados, cartões que você colocar lá dentro, lá, e dar golpe em você. Então toma muito cuidado, o site da EstelaBet oficial, vou deixar aí abaixo na descrição, fixado o primeiro comentário e depois que acabar esse vídeo, você segue o passo a passo do vídeo para você não errar nenhum detalhe. E uma dica importante, você deve fazer o cadastro se você tiver mais de 18 anos. Isso mesmo, tem que ter maior de 18 anos para você criar a sua conta no seu CPF. E também tem que ter a mesma titularidade, a conta bancária, pessoal. A conta bancária tem que ser no mesmo CPF. Se você é menor de 18 anos, você deve pedir para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, o CPF dela, os dados dela e também a conta bancária dela, pessoal. Eu gostei muito aqui da Estrela Estrela Bet porque eu tive muita dor de cabeça com outras casas de aposta, porque o saque demorava a cair, porque não tinha pagamento de Pix, não tinha suporte, e por isso eu migrei aqui para a Estrela Bet e venho gostando bastante. Recebe pagamento no Pix, o depósito e o pagamento é muito rápido, em poucos minutos no Pix. Tem todo um suporte necessário, tem vários jogos e o principal não fica travando, pessoal. Ele tem um servidor muito bom, então os jogos rodam liso. Todos eles que eu citei aí e vou te mostrar agora até do meu computador, eles rodam liso. Lembrando que no primeiro depósito que você fizer aqui na Estrela Bet, você tem um bônus de 200% nesse link que eu deixei abaixo para você se cadastrar. Um bônus de 200% no seu primeiro depósito. É uma ajuda muito legal que vai ajudar você a fazer as suas apostas aqui. Aqui na estrela bet, então vamos direto ao ponto sem enrolação até do meu computador te ensinar o passo a passo a criar a conta aqui corretamente. Bom pessoal, então vamos lá, depois você clicar no link. Você vai ser redirecionado aqui para o site oficial da EstrelaBet.com, nessa página aqui, caso tenha mudado o dia que você está vendo esse vídeo aqui, pode ser que tenha atualizado, mas você vai lá em cima no botão amarelo e clique em registre-se, se não aparecer essa tela aqui clique em registre-se e você vai seguir um passo a passo, lembrando que é todo em português, aqui é bem intuitivo é bem simples, fácil de você criar a sua conta, no passo 1 um, você vai colocar o número do seu CPF, lembrando que você tem que ter mais de 18 anos, caso você não tenha, tem que criar a conta no nome de uma outra pessoa, de um parente mais próximo de um amigo que seja maior de idade. Depois de colocar o CPF vai puxar automaticamente aqui o nome e sobrenome, caso não puxe aqui você vai e digita e depois você vai colocar o dia, o mês e o ano de seu nascimento. Aqui no passo 2 você vai criar um usuário um usuário exclusivo seu, porque você vai fazer login com esse usuário eu recomendo que seja um usuário fácil, pode ser com nome e algum número e anote tudo, porque você vai precisar como eu disse posteriormente para fazer o login Aqui no e-mail você vai colocar o seu e-mail que você mais usa O um e-mail vado, porque ele vai ser confirmado depois, beleza? Aqui na senha você vai criar uma senha de no mínimo 8 caracteres Com letras e números E você vai confirmar a sua senha aqui E colocar o número do seu celular O número do seu celular também vai chegar um SMS Para você ativar a sua conta Coloque o seu número pessoal que você usa E vai chegar um SMS em poucos minutos para ativar a sua conta e que você vai confirmar com um x confirmar as informações estão corretas e aceitar receber os bônus pessoal vai clicar em finalizar e sua conta vai estar tá criada lembrando que nos bônus você depositando 50 reais, você vai ganhar mais 200%. Se, de se você depositar 100 reais, você vai ganhar mais 200%. Vou te mostrar aqui alguns dos jogos que tem aqui dentro da Estrela BET. Um deles que eu gosto bastante, já faturei muita grana, é o Aviator, é o aviãozinho. Atualmente, aqui eu tenho mais de 6.800 reais nessa banca. Aqui eu busco mais de 200 reais ao dia. E eu também eu uso uma estratégia poderosa aqui que é o robô do Aviator. Eu vou deixar o link do site oficial depois se você quiser conhecer esse robozinho que tem uma assertividade mais de 90%, pessoal. Eu recomendo que você vai lá, veja o vídeo introdutório do robozinho na prática, consigo ganhar bastante grana aqui dentro do Aviator. Mas tem vários jogos aqui dentro. Tem o Space que é um jogo novo aqui, tem até um chat online 24 horas por dia para você interagir com os jogadores aqui. É um jogo muito legal também que dá para multiplicar aqui e fazer uma boa grana. Além do Space Man. e também do Aviator tem o próprio cassino ao vivo, tem esportes como futebol, tem esportes virtuais de videogame mesmo que você conhece aí né de Playstation, tem jogos virtuais aqui do FIFA e também tem vários outros tipos de jogos depois você vai dar uma caçada, uma fuçada aqui, você vai mexer, vai encontrar vários jogos, vai se familiarizar e você vai estar tá apostando beleza? A forma de depositar aqui é bem simples, tem um botãozinho aqui amarelo em cima e também você pode vir aqui na engrenagem e clicar aqui, deposite aqui. Você vai vir aqui em depósito, vai deixar marcado aqui amarelo e você vai estar tá fazendo o seu depósito. O valor mínimo aqui está de R$10, você pode fazer através de via Pix, tem vários valores aqui, lembrando que você vai ganhar o seu bônus. Para sacar também, a forma é bem simples, no Pix aqui, você vai selecionar, vai colocar o valor e vai estar tá sacando para sua conta beleza aqui fala que atenção um saque para o usuário a cada 24 horas então você pode sacar todos os dias pelo Pix e o mínimo para saque também é R$10, tanto para depositar e tanto para sacar então essa é a estrela bet é bem intuitiva e aqui também tem um suporte qualquer dúvida que você tem aqui em cima você pode entrar em contato com o suporte com o chat online ou também até mandar um e-mail que eles vão estar respondendo você, tirando todas as suas dúvidas. Lembrando novamente que em português é bem fácil de mexer, é bem intuitiva, e qualquer dúvida que você tem aqui da Estrela Bet, pode mandar aí nos comentários, pode deixar o seu like se você gostou do vídeo, eu vou estar respondendo todos, pessoal. Espero que você tenha boas apostas e tenha grandes resultados, como eu também estou tendo aqui na Estrela Bet. Fica com Deus e um grande abraço!